Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Dark GAMER. Só, antes de tudo, eu, vou, eu quero vos pedir para poderem me seguir no, na Twitch, eu decidi usar a Twitch por enquanto, tipo, eu estou brincando um pouco assim de live, com live na Twitch, uma coisa básica, então, o link da Twitch que eu estou, do meu canal na Twitch está na descrição, passem por lá e deixem o vosso flower, ok, flower, é assim que se diz flower. Então pessoal, o vídeo de hoje vai ser, uma, vou trazer a build Rewalk da saren Prime ok, ou passar normal é a mesma coisa. Uma coisa, uma dica pessoal, ah, vocês aqui, se você é aquele jogador que tem uma, fez uma build no modo antigo da saren, você não precisa mudar essa build completamente. Pode fazer uma adaptação dessa build para a nova a, para o novo jogo da saren, ok? Então eu vou aqui em primeiro lugar, o meu vídeo funciona da Sirene de forma, o meu vídeo de apresentação de build funciona assim de forma, eu uh, apresento os mods, digo o que é que esse mod faz em específico mas esse vídeo aqui vai se funcionar direto de direto diferente por causa da Serene, porque eu, alguma, eu tive que ver as habilidades dela e tem algumas coisas que, estão, uh, que eu preciso mostrar né, para vocês terem noção de como vai funcionar Uh, para uh, o rework dela, ok? Então, primeiramente eu vou começar a apresentar já aqui a build da Sarin, ok? Sarin, e aqui está. Não, peço desculpa, <risos> peço desculpa, uh, build. Ok, <coughs> build da Sarin Prime é esta que a gente tem, Pessoal, os arcanes não interessa, não me preocupe com os arcanes estão aqui só, eu só pus Arcan aqui para poder fazer só tempo, pode ter alguma coisa aqui para poder ajudar depois. Então, temos aqui o Corusai Project e drift como os dois modos principais, entre aspas. Uh, Programa do Flow, uh, Ven Venom Doses, uh, regeneration molt Blender, Rage, Overstand, Strange, Hunter Adrenaline e X-Fire. Então, pessoal. Os, os modos principais, dizendo assim, para esta, para esta build, são os modos da saindo é o modos que eu mais acho principais aqui, ok? Como vocês podem ter reparado na build aqui, nós temos de duração 100%, 50% de eficiência, 235, 235 de range, de alcance e de força. Nós temos 100, 175 de força, ok? O prime de flow é para uh, por causa da energia para podermos poder ter a chance de usar a segunda skill da Sarin, então eu pus o Prime de Flow aqui para a casa de energia, para não estar a gastar muita energia. Então, como vocês podem ver, mesmo tendo pouca eficiência, o Prime de Flow vai ajudar a, na habilidade, ok? Depois, aqui o, o Venom, é, é, uma, é uma carta, é um mod para a primeira habilidade da Sarin como vocês podem ver ele aumenta 100% de corrosive damage do train attack 4 second por destes uh, segundos não for second por destes 40 segundos ele vai aumentar a chance de corrosive do da primeiro skill e aqui e o Regeneration o esse mod um, aumenta a nossa vida por exemplo, a gente está com pouca vida, a gente usou a segunda skill da siren e esse mod esse aqui vai nos ajudar a ficar com mais vida, aumentar assim a nossa vida, vai nos a nossa vida, para que nós ficarmos mais... que um, okay, ponto vocês acham que perceberam, né? ter mais vida, ok? Depois temos aqui o Modo de Alcance, praticamente não faz diferença qual modo você usar, e também esses dois aqui para aumentar um pouco, Quanto mais alcance tiver, porque o alcance vai fazer muita diferença nessa build, o que é pessoal, temos em conta. Hunter dano de linha por causa de, de man, de, do dano que vamos receber, quanto mais dano receber, dizendo assim, vamos ter a chance de ganhar energia, ok? Para assim não estamos sempre a ficar com pouca energia. Temos aqui o Antifize por causa da força, para não ficar 100%, então eu aqui um pouco de Antifize. E este tem aqui, pronto, também temos aqui o Blenderage, que vai ajudar a diminuir a eficiência e vai aumentar a força de aumentar a força aqui da, da build. Então, vou aqui apresentar para vocês, uh, vou apresentar aqui a habilidade para vocês verem como é que está em termos de distância, de ataque e entre... outra vez, uh, habilidade. Então, aqui temos o apartamento a parte dos ataques que me mais interessa é aqui. Em termos de range pessoal, nós temos 141 metros, ok? Uh, em nível Deixa eu nunca ver mais, status, Speed speedsparrio e speed radiation. Ok pessoal, por adição nós temos 70, uh, 70, 70 173.6 metros. Quer dizer porque. Uh, como posso tentar explicar assim? Aqui é o metro que a gente os pode vão atingir por ser, uh, ser espalhado entre os inimigos. Depois de voltar a ser espalhado, você vai ser espalhado em 73 mais em áreas É dano, depois aqui vai ser dano em área que vai causar o Z-Spore. Uh, por exemplo, eu, uma coisa que eu mais gosto de fazer com a build da Sarin, é ativar os Spore e ativar a terceira skill, que tem 40 e tal de duração, 44, ponto, 44 de duração para poder ajudar mais ainda na skill. Ok? E depois o mult, como já disse, é, vai, vai aumentar a nossa vida e o escudo, ok? Então... Como eu gosto sempre de fazer pessoal, eu apresento sempre a build para vocês verem como é que ela está ok? Em termos de campo de batalha. Eu estou aqui usando os RevGanner, ok? Os RevGunner correpete e vocês vão poder ver como é que está a funcionar aqui a build da Sarin. Eu estou usando aqui a Ordnus, para poder espalhar. Eu vou ativar a terceira skill como eu digo que eu gosto de fazer e vou-vos mostrar para ver. Eu ativo a primeira skill e aumento como vocês podem ver aqui no canto direito. Está uh, sempre a subir os números aqui dos do spores, quanto mais danos você conseguir causar nos inimigos, maior ainda mais dano os inimigos vão receber através desses spores, como vocês podem ver, cada vez mais tarde aumentar os, o dano dos spores, mais dano vai, causar, vai ser causado nos inimigos, quanto mais dano eu causar, mais ataque eu fizer aos inimigos, mais dano vai ser aumentado pelos spores, e mais vida os inimigos vão perder, nesse caso mais uh, damage vai ser causado ainda nos inimigos. Por exemplo, olha, vocês podem ver tá, ah, os inimigos, nesse caso eu não estou a fazer mais em nada agora e eles estão a receber muitos dano. Como vocês podem ver, todos os revins que haviam no mapa, todos mesmo, até que estava aqui deste lado foram mortos, <risos> foram mortos completamente. Então pessoal, uh, este é o vídeo de hoje. Né? É o vídeo assim da apresentação do Bilo da Siren Ryulk, ok? Para mim é esse o nome dela. Caso tenha gostado do vídeo, pessoal, deixa o seu like e compartilhe compartilha o vídeo com os amigos. E se inscreva no canal caso seja novo. E não se esqueça, pessoal, passe no canal uh, na Twitch, ok? Tá o link na descrição. E também não se esqueça de curtir a página do Facebook da Game of, que está na descrição também. E curta a página do Facebook do, do canal Game, Dark Gamer. E então, até a próxima, pessoal.